Você já pensou em desenvolver seu conhecimento em psicopatologia e ter a oportunidade de entender os transtornos mentais de forma mais profunda e abrangente? O curso de Psicopatologia com Certificado é a sua chance de adquirir conhecimentos atualizados e se destacar no mercado de trabalho. É melhor totalmente online. Com aulas teóricas ministradas por profissionais experientes na área, você aprenderá sobre os diversos transtornos mentais, desde a depressão e a ansiedade até a esquizofrenia e os transtornos de personalidade. Além disso, você terá a oportunidade de entender as principais técnicas de diagnóstico, as possíveis causas e os tratamentos mais indicados para cada transtorno. Ao concluir o curso, você receberá um certificado reconhecido que comprova sua capacitação em psicopatologia. Com esse documento em mãos, você poderá se destacar no mercado de trabalho e ampliar as suas possibilidades de melhor pontuar seu currículo. Não perca a chance de investir em sua carreira e aprimorar seus conhecimentos em psicopatologia. matricule se agora mesmo no curso com certificado e transforme sua vida.